E aí gurizada, chegamos aqui para mais um vídeo de Half-Life E é o seguinte, a gente foi sequestrado, né, fomos capturados Pelos soldados, tomaram nossas armas e nos jogaram num compactador de lixo, cara Saga aí, fodida pra... Tá sair daquela parte da instalação, arrumamos o cientista, abrimos uma porta E agora chegamos num local cheio de militares, onde a gente derrubou até um helicóptero Bora ver como é que isso vai terminar aqui carregaram o joguinho Tensão na superfície Vamos só ver aqui O que, que vai acontecer nessa nessa loucura Que é Half-Life Ó, estamos aqui Lembro que ali atrás só tem um Um negócio de, de vida, né Aqui a gente derrubou o, o helicóptero E da mãe, não faz isso Que susto E aí? Ué, não tá chegando aqui a bomba? O que, que tá rolando? O que, é que tá acontecendo, gente? Oh, ele tá vindo sim, cara. Vou que pular aqui pra ver o que rola. Tem essa escada aí no terminal. Eita! Ó, o tuba! Tem tuba aí, cara. <risos> Ai, que doideira. Ai, esse jogo é muito doente, mano. Na moral, tuba tá lá embaixo. E agora, onde é que eu tenho que ir aqui, cara? Que loucura. Controle da turbina tem. Negócio médico aqui. O que, que eu faço aqui agora, cara? Eu não quero matar esse bicho, eu não tenho nenhuma missão pra isso. Hum. Fudeu, cara. Fudeu, fudeu, fudeu. Vocês viram? Mas parece que ele é fácil de dibrar. Não é difícil dibrar ele. Porra, eu só tenho 10 flechas, cara. Só tenho 10 flechas pra matar ele. Será que... Será que eu vou conseguir matar ele assim? a é cara, meu. Cadê você? Eu tenho medo de, de gastar as flechas e não, não conseguir matar. Olha ele ali, ó. Será que eu vou conseguir matar ele com, essa, com esse revólver? De você, nego. Não sei se eu acertei, tá? Bora lá, gente. Vamos deixar de ser cagão. Não vamos peidar. Fica esquivando. Matamos. Eu acho que as, as balas que a gente acertou fez efeito também. Olha lá, morto. O que, que tem por aqui, gente? Hum. É, então a gente tem que vir bem rápido, né? Tem que vir bem rápido ali pra conseguir. Bora lá, por favor, recupera essa vida, cara. Não é possível. Recuperou. Oh. Tem nada por aqui, né? É aqui embaixo mesmo que a gente tá aqui. Bora recuperar. E agora vai. Bora lá, nego. Abre isso aí. Caralho, menor! Caralho, menor! E agora? Passando, hein? Eu não sei se tinha alguma coisa naquela casa mata, só que eu não quis arriscar também. Porque eles estavam lançando... Míssel, cara. Estavam lançando míssel, não tinha... Como ter, eu ter segurança ali, eu também não tinha como matar eles muito fácil. Eu preferi... Dar uma ignorada neles e pular dentro dessa água. Mais um tubarãozinho morto. Parece que vamos ter que derrubar mais um helicóptero. Puta que pariu lá. Acho que não viu aí. Será que viu? Capaz de ter visto, tá? É, a gente vai ter que subir lá. Arma na mão, essa, eu acho que essa é a arma mais eficiente pra derrubar o helicóptero. Não tem, não tem conversa aqui, tá? É ela e pronto. Cadê ele? Tá, que se foda ele também. Caiu. Caralho, eu descarreguei a arma inteira, cara. Eu descarreguei a arma inteira. A, a armadura que eu catei também foi pro saco. É, isso é melhor... É melhor... Isso do que... Do que se fuder, né? A vida que eu vou pegar aqui já era também. Podia voltar lá atrás, lá no tubarão e pegar, né? Encher. Mas eu acho que não, não é bom negócio, não. Dá pra continuar com 60 de HP. Gente, que jogo gostoso. Ah, vamos ver. Não dá pra subir ali, né? Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Tudo tem um jeito, né? Achei que não precisa também subir ali. Será que tem alguma coisa por aqui? porra não... Alta voltagem. Qual é, velho? Qual é, maluco? Tá rolando aqui. Pra onde é que eu vim aqui? Não é pra cá. Não é pra cá. Aqui, ó. O mapa é meio estranho, meio confuso, mas... Tem guardas aqui. Storm Brain treino de tempestade cuidado Hatch Hatch é chocar Não sei. ai Essa granada não é nada eficiente né? Só eles usando que ela é eficiente Munição de besta Caralho, mano, vocês não acreditam Uma Hilux ah, Sem cabine Anunciando-se Ontem os malucos passaram aqui de Camaro Branco Anunciando-se O outro dia passaram de helicóptero, cara Anunciando o circo. E eu queria ser dono de circo agora, cara. Fala a verdade pra você. Num dia, uma Hilux. No outro, um Camaro. Aí depois, ainda me chega aqui um. Um helicóptero, cara. Um helicóptero. Porra, que merda que tá rolando aqui. Ah, dava pra eu ter passado pelo outro lado, né, cara? Que burro. Beleza. Todas as munições catadas. Bora abrir isso aqui pra ver o que, que, que vai rolar. É esse. Tem minas por aqui. Gostamos de minas, tá? Não das que explodem. Bom, das que explodem. Por causa de temperamento também. Elas explodem, beleza, mas. Eu não gosto dessas minas que explodem assim. O que, que eu vou fazer, cara? Como que eu descobrir onde é que tem uma mina? Tá tudo minado. Ai, ai caralho. Oh, dá para Só não dá pra ficar caminhando por cima das rochas, né? Não dá pra caminhar por cima de todas as rochas. Bora tem. Cara, eu, eu não quero. Parece que eu tenho que subir ali Para conseguir passar para cá uhum. Beleza Valeu, mano Ah, eu não acredito, gente Eu não acredito nisso De volta ou ele volta? Eu acho que eu vou dar um cortezinho, tá? Tá, pessoal, voltamos aqui. Voltamos. Peraí, que vamos salvar. Olha, cadê as paradas que estavam aqui, gente? Não tem mais? Ponte aí, tá? para ver o que vai rolar. Bora ver se só Excluindo o que aparece. Sumiu, cara. Sumiu. Incrível, né? Incrível. Ó, as munição de besta também. Que loucura. Parece que toda hora é diferente alguma coisa, né? Agora é o seguinte. Salvar, né? Tá salvo. Bora tomar cuidado aqui agora. Ah, falar para vocês. Na hora que eu recomecei, eu encontrei um novo Zé patola cara. Encontrei um novo Zepatolo ali atrás. Que é isso. É, essa, velho. É então a gente já sabe que por ali tem uma mina. Aqui. Nada. Olha só. Como que eu vou atravessar o campeonato? Será que. Se for abaixadinho, não dá nada. Tá sim, cara. Gente, agora a estratégia que a gente vai ter que bolar aqui pra. para escapar desse campo minado, cara. Não tem como. Olha só. Opa. Tomando. Bom. Ali tem. Ali tem. Acima dessa rocha não tem, né? Ih, tem algum bicho monstruoso aqui, tá? Ah, eu vou Zé Patola. Não, não é possível. Eu já vim aqui. Será que eu já vim aqui? Não, não é o mesmo. Não é. Aqui não tem mina não, cara. Não é possível que tenha mina. Ué, oh, gente. De onde que eu vim agora, cara? E esse bicho aí não morre. Tá. Ele não morre. Não tem jeito De, de brigar com ele não. Qual é, mano? De onde que eu sairia agora, cara? Por daqui de baixo. Minas. Tá, então sabemos que aqui já não tem... cada esse campo minado Não sei nem se você vai querer assistir para ver como é que escapa dele Vamos tentar ir por aqui Poxa, como que eu faço pra subir nessa rocha aqui, cara? Opa Não dá, mano, Não dá, essa loucura não dá Não deixa subir, ó Opa, opa meu, tivesse como subir nessa rocha aí, cara? Puta que Pequena pariu! Fratura detectada. Pequena fratura ativada Pequena utilizada Eu acho que deu merda em alguma coisa aqui, gente. mas já já deu para ver que dá para passar por ali não dá Falar pra vocês aqui, mano Ai, que ódio Ódio, <risos> que burro Meu Deus Eu achei que tava fechado, cara Eu achei que tava fechado maluco cara Já tinha descoberto já o segredo Maluco, eu sou um Um gênio incompreendido Que nem eu mesmo me compreendo Caralho de onde foi isso? Vamos salvar aqui, né? Ai, meu Deus! Eu coloquei carregar. Meu, eu sou um doente, não sou? E eu sou um doente, cara. Caralho, mano. Quase que eu boto tudo a perder aqui. Parece que a pistolinha mata muito melhor do que essa porra de CM-16. É, porra! Cara, olha esse gráfico. Olha essa paisagem. Olha essa paisagem, mano. Que delícia, né? Muito bom. Um shift aqui com cuidado, né? Não dá com cuidado. Pra... Não, tem, não tem como ter muita movimentação aqui, senão a gente vai de, de americanos. Ué, não vou conseguir pegar a arma, cara. Aí não dá. sentido, cara. Eu tô ali na merda, não consigo ver os caras. Para onde que eu tenho que ir, gente? Eu acho que é para esse lado esquerdo, então. Na verdade não. Do lado direito tem uma escada, né? Tá, de terceira vai. Desse lá, já sabe É tudo que, você tem. É tudo que eu tenho? Te detonei Dá cagada, é mas foi é tudo que é tudo que Fudeu o que? Automático ativado. Motos... Oh Dá não, velho. Dá não. Que jogo, Lazarinho? Tem um soldado aqui. É Perigo. Condições vitais. Críticas. Pode é ser aquela armadura, na moral. Ah, oh, meu Deus. Por que, que eu não vim aqui antes? De frente não. De frente não, vai lá. Ai, delícia, mamou Ó, oh, tem um laser O míssil segue o laser, você pode desligar e ativar também Caralho, menor, pegamos a bazuca, cara Que delícia, mano Só falta agora a arma alienígena Nossa, olha a felicidade da criança quando pega uma bazuca Bora lá Temos aqui Não caia, nego. Pelo amor de Deus. Gordon, Gordon. Até me matar do coração. Eu sou fumante, cara. Não pode? Opa. Opa. Como é que... Olha só o esquema dessa escada. Olha o esquema... É pra merda acontecer, cara. Quem bota uma escada num, numa porra de um lugar Escreita assim, cara? Que merda de jogo. Porra menor! Tu quase que tu me mata só no susto. Olha isso, mano. Um bichinho vagabundo desse, MechaCraft. Eu acho que não precisava estar tá abaixado Mas eu tô No sign hostels não, não. Sem sinal de De reféns Caralho, começou a música Música de ação aqui, cara Música de ação Não é bom sinal Se aconteceu toda essa desgraça aqui Sem música de ação Imagina com música de ação o que, que vai rolar Sou filho da puta, filho. esse cara tá aqui em cima. Do jogo. Ah, mamia, agora <risos> pariu para com isso. Desgraça. Aí não dá, nego. Porra! cara tem um tanque. Morfina utilizada. What the fuck, um tanque, cara? esse desgraceira. Gordon desgraça. Pô, é Gordon. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Cara, como é que eu entrei naquela porra ali eu vim parar dentro desse túnel aqui? Bora tentar vir nesse aqui. Tem aquela outra escada ali também, né? Eu acho que em todo lugar aqui dá merda. Ai, meu Deus. Atrás do tanque não dá, né, cara? Atrás do tanque dá não. Ah não, eu não tanco não. Uh, consegui Ó oh. GG, pai Uhul oh. GG Munição completa, né Que delícia! Vida! Porra, mas já tá cheio! Gente, quanta ação nesta merda! 20%! Eu achei que esse era um jogo de terror, não é, cara? Jogo assim! Boa! Boa! Olha só a bazuca carregadíssima! Não dá nem pra carregar mais isso A granadinha que botamos aqui, eu acho que ela deve ter ajudado também. Seria bom sem salvar, né? Vou falar aqui pra vocês, a energia acabou, cara. A energia acabou. Eu acho que eu vou aproveitar para encerrar por aqui. O notebook ele fica mais fraco. Nossa, é Bora aproveitar para detonar aqui no negócio. É isso Que da hora, cara Eu posso desviar o... os Mísseis inimigos Vai, taca ele Isso, não, não explode Tá explodido Bom Aqui atrás tem mais um míssil reserva Bora catar ele E aí, bora fazer Também logo a recapitulação né? Já chega por hoje de Rafa Catando o Vida cheia Então, galera, a gente recuperou algumas armas Ó, estamos com as duas pistolas uh, A pistola e oitão No caso M16, tá quase toda, tá toda carregada de bala, só falta as granadas mesmo, os rojão. 12, bonitona, besta, matamos mais um tubarão, matamos mais um helicóptero. Derrubamos um tanque e essa lança-missil aí do caralho. Conseguimos recuperar duas granadas, né? A do rádio e a de colocar na parede. Fizemos uso das duas ainda e ainda estamos com essa arma aqui, ó. Toda tecnológica que usa radiação e tudo, carrega o tiro. Tamo com a bazuca. Que dava pra desviar os mísseis dos inimigos, ainda. Bom pra caralho. Derrotamos aquela porra ali, velho. E. Vamos encerrar por aqui, né? Acabou a energia. Acabou a energia é foda, cara. O computador ele perde a. O desempenho dele. O jogo fica meio estranho. Fica travando. Aí, amanhã tamo aí. Valeu, se você chegou até aqui, cara, você, lógico que você chegou até aqui, né? Mete um, o dedo no like aí, se inscreve no canal, comenta alguma coisa legal, joga o jogo aí na tua casa, tamo junto, um beijo e até a próxima, valeu!